Eu tô realmente esperando o pedreiro parar de encerrar o piso, porque tá impossível. Tá tipo, impossível tá de pegar essa minha tomahawk aqui do Assassin's Creed 3 do Connor e meter a marretada, velho. Marretada não, porque daqui é um machado, mas. Ah, paciência, né? Oi gente, tô segurando o microfone porque o meu braço ele quebrou Vocês conhecem o Nicocado Avocado? Aquele carinha que faz mukbang que come pra cacete Não tem outra definição a não sei isso Porque ele realmente come pra caceta A gente tá vendo aqui um exemplo claro disso Olha o tanto que esse cara come eu fazendo atuações aqui Eu sei que olhando assim Parece ser meio bizarro e assustador Ver o tamanho que ele tá Só que no passado ele já foi magro E com o tempo ele simplesmente se perdeu no personagem Hi everyone, hi my little sloths So I am back I am back I am back With my mukbangs This is so good Or Facebook too But if I say the magic words It won't be spicy Am I? Olha isso, tá ligado? Olha o ponto que ele atingiu pior disso tudo é que ele não arrastou somente ele pra esse caminho Mas sim o namorado também O namorado também engordou Também tá ruim de saúde More than what we had before. I lost everything because of you. What's wrong? You ruined my life. I used to be so happy without you. I don't know what I was thinking. I don't know what You're... I was thinking. Okay. You ruined me. Porém, só falar isso é muito básico, todo mundo já sabe eu realmente estava de boa aqui no meu quarto, mexendo no celular E alguns amigos enviaram alguns vídeos do Nicocado Avocado atualmente E mano, ele não tá nada bem Vou pegar aqui o celular, porque eu não lembro muito bem ao certo Aí eu vou fazer um react ao vivo e em estéreo O vídeo tá no TikTok, deixa eu abrir aqui, cadê? Só rolando aqui, scrollando, a gente consegue ver algumas coisas já meio esquisitas dele fazendo uma cara de choro ou coisa parecida e mano, aqui, ó, aqui, olha um exemplo de como ele era. Tá vendo aqui, ó? Bem no meio no meio aqui, ele sorrindinho, feliz. Pra como ele tá agora é assustador. Uma parada que eu vi que realmente me causou essa sensação de que ele não tá bem, é que, olha esse vídeo, literalmente parece um lixão onde é que ele tá. E ele simplesmente pega tudo com aquelas garrinhas, joga tudo no liquidificador pra bater e tomar essa pasta, tipo, nojenta e.. Hipercalórica e... Ai, ah, mano. O que, que você tá fazendo com a sua vida, mano? Enfim, você tá vendo? Vocês estão vendo ele batendo as paradas e tudo mais? Ele vai tomar, tipo, um milkshake podre, tá ligado? Horrível, nojento. E ele toma tudo como se tivesse gostoso, mano. Tipo... Uma outra coisa que dá pra notar que ele não tá bem é que... Olha aqui essa sequência. É sempre ele chorando sem motivo aparente. Olha aqui. Deixa eu aumentar um pouco o áudio. Tá vendo? Tipo... Tá ligado? Ele não tá bem, mano. Real, real, ele não tá bem. Cadê uma outra parada que eu vi? Eu acho que é isso aqui. Musiquinha triste. Ele no lixão de novo. Só tomando o um shakezinho, e aí fotos dele do passado, tá ligado? O ponto é, agora tá mais claro do que nunca que ele não tá bem. Não tem muito o que fazer, porque ele ensina si um busca mudança. Todos os vídeos que ele posta são relacionados a isso. É sempre ele comendo muito, mostrando obviamente que tá perdendo a vida, tá se matando ali. Só que agora ele coloca trechos dele do passado, mostrando que talvez ele tenha se arrependido. Eu sei, é realmente triste a gente ver isso de perto, acompanhar, porque querendo ou não, a gente tá vendo uma pessoa prejudicando a própria vida, a própria saúde. E o mais triste de tudo é saber que algumas pessoas, na real milhares, transformam esse sofrimento em entretenimento Que bota lá na TV ele pra assistir e se diverte com ele comendo O que não faz sentido Eu sei que esse vídeo tá meio óbvio, todo mundo já falou o que eu já falei Mas realmente eu não sei onde é que o Nicocado vai parar Eu tenho medo, mano, eu tenho medo do fim dele, tá ligado? E é basicamente isso O vídeo não tá muito bom que querendo ou não, ainda, aqui em casa Ainda tá em obra e tá tendo pedreiro Tô tendo bateção O meu quarto mesmo, ele tá com poeira Eu tô meio zoado da garganta Mas eu espero que com o tempo as coisas vão melhorando Tá vendo aqui, ó Cenáriozinho, novo formato Eu espero que vocês gostem Gostem do Tio Sam do futuro Tá ligado? Caralho, gravar em pé com o microfonezinho Na mão é mó massa Hehe. <risos>